Vamos conversar um pouquinho sobre o Buriti, que o pessoal daqui da Amazônia chama de Buruti. Então os dois estão certos, porque cultura é isso aí, norte, sul, leste, oeste é o a árvore de buriti ela é belíssima, uma palmeira maravilhosa, linda. O fruto, eu acho o fruto mais bonito que existe. Mas eu vou falar para vocês especificamente sobre o óleo virgem de buriti. Para que ele serve? Ele é excelente para quem, para quem tem o cabelo pintado e quer hidratar, deixar ele hidratado. Ele é muito bom, ele realça a cor. Para quem tem cabelos negros, ele é muito bom também, ele dá um brilho, deixa levemente avermelhado. Como usar? Você utiliza ele com a com o cabelo limpo, você passa um pouquinho na mão e passa nas pontas. Para a pele, ele também é maravilhoso. Ele deixa a pele sedosa, ele dá um tom muito bonito na pele. Pode provar que Buriti é maravilhoso.